Muito se fala em minimizar o seu consumo com minimalismo. E eu falo muito sobre o eco-minimalismo. Que este consumo seja com o menor impacto possível para o meio ambiente. Nesse sentido, estamos falando apenas de coisas. Mas você já parou para pensar no eco-minimalismo dos hábitos? Oi, eu sou a Lula Ferraz, arquiteta. E bora comigo descobrir como o eco-minimalismo pode te ajudar a ser mais produtivo. Fica até o final que eu vou te contar uma dica bônus super prática e que poupa muito tempo. Na verdade, o minimalismo por si só já deveria englobar a consciência mental, já que seria minimizar o uso dos recursos do planeta e mantê-lo limpo para nós e para as futuras gerações dos nossos filhos. Mas como muitas pessoas acham que não tem a ver, eu prefiro a redundância para chamar a atenção para essa questão que é tão importante. Mas então como é isso de ecominimalismo nos hábitos, vavá? Vamos lá! Você já parou para pensar que tudo o que você consome é consequência dos seus hábitos em praticamente todas as áreas da sua vida? O hábito de comer, o hábito de tomar banho, de fazer exercícios, de limpar a casa, pintar as unhas, pintar o cabelo, de levar as suas finanças pessoais onde você planeja seus gastos, de se relacionar saindo para algum lugar? Muitos desses hábitos são necessários, mas você pode eliminar alguns. E ser mais produtivo em outros, consequentemente otimizando o seu tempo e minimizando o seu consumo, pois quanto menos coisas, menos trabalho você tem. Agora vamos aprofundar isso. Todos nós temos vários hábitos que, ao meu ver, podem ser classificados em um, necessidade, como comer, dois pressão social, como no meu caso era pintar as unhas porque as minhas amigas pintavam, três rebeldia como também no meu caso, quando eu deixei de pintar o cabelo, porque eu achava que era uma imposição do sistema. Mas aí eu me senti muito apagada, então eu voltei a pintar. 4. Vício, se você faz algo repetitivo que te faz mal, como fumar, por exemplo. 5. Sua essência, que é aquilo que te faz feliz. Como eu percebi que era pintar o cabelo, e eu faço luzes duas vezes por ano, muito pouco. Mas cuidado para não confundir essência com vício, que é muito comum. Eu entro mais a fundo nesses conceitos nesse vídeo aqui, vale a pena dar uma olhadinha. A ideia é você eliminar os hábitos de pressão social, rebeldia e vício e manter apenas as necessidades e a sua essência. Para isso eu indico você listar todos os seus hábitos, inclusive os que você gostaria de fazer, para identificar onde eles se encaixam. Quando eu fiz isso, eu percebi que eu pintava as unhas por pressão social, porque as minhas amigas faziam e eu queria me encaixar. Então, eu simplesmente eliminei esse hábito, que no meu caso durava duas horas por semana quando fazia pé e mão. Assim eu ganhei tempo e dinheiro por não ter mais que comprar esmaltes, acetona, né? o que inclusive é super tóxico para você e para o planeta. Outra questão que eu percebi listando os hábitos que eu gostaria de fazer foi que eu podia combinar eles. Por exemplo, eu tinha o hábito de fazer exercício de manhã, meu marido buscava no Pinterest alguns e fazíamos juntos. Para mim era uma tortura. Eu nunca gostei de fazer exercício por fazer. Eu sempre corri da academia a minha vida inteira. Eu sou mais dos esportes, né? Tem um propósito o um exercício, sabe? E na minha lista de coisas que eu gostaria de fazer estava dançar e cantar. Me veio na cabeça assim musicais e eu pensei, puxa, eu adoraria fazer isso. isso. Seria um ótimo exercício. Eu comecei a procurar no vídeos no YouTube de coreografias de musicais até que eu achei. Não exatamente de musicais, mas de coreografias de músicas que eu adoro e são divertidas. E hoje em dia eu coloco a playlist na sala e danço e canto feliz da vida por uma hora antes de começar a trabalhar. E até é ruim quando dá a hora de parar. Confesso que cantar junto ainda tá um pouco difícil, mas eu chego lá. Saindo da quarentena, já tenho na mira o curso que quero fazer disso. Antes exercício, tava na casa das necessidades. E agora tá na da minha essência, em forma de dança, olha que legal. Percebe que quando você coloca no papel, você tem a visão mais clara das coisas e pode aproveitar melhor o seu tempo? Importante também perceber desse listado de hábitos, quais você pode otimizar ou delegar para alguém da sua família, por exemplo. Ou até pagar outra pessoa. Claro, se você tem uma condição financeira. Pois você está investindo em tempo para você mesmo. Então deixa de ser um gasto. Para mim, basicamente, dinheiro é uma ferramenta que compra tempo e não plus que gera lixo que eu prefiro contratar alguém para fazer a comida, por exemplo, do que economizar esse dinheiro e ter que cozinhar, que no meu caso eu não gosto. Eu conheço pessoas que amam cozinhar, mas aí então entra na casa da essência delas. Sobre fazer a comida, eu estou testando um hábito novo que dando certo, eu vou trazer a ideia aqui para vocês. Outro exemplo é se a sua casa for muito grande. Na verdade, o ideal é minimizar o espaço, né? pois quanto mais espaço, mais coisas você vai ter para encher os vazios. Eu já cansei de fazer projetos de casas muito grandes, onde eu tinha que inventar espaço para encher linguiça. Pensa na sua casa. Quais são os espaços que você realmente usa? Os projetos que eu mais gosto de fazer são os de pequenos espaços, onde eu sempre encontro as melhores soluções para encaixar tudo o que é preciso. É como se fosse um jogo de Tetris, para mim, sabe? Acho que ser arquiteto também me ajudou muito a sempre pensar nas melhores soluções para otimizar meu tempo. Outra opção também é investir naquele robozinho que aspira e passa pano, eu confesso que ele tá na minha lista de desejos para otimizar meu tempo. Eu sou super a favor da tecnologia. A visão de mundo do futuro é tecnológica e sustentável, como o um Projeto Vênus do engenheiro Jacques Fresco. Eu vou deixar o link na descrição que explica mais sobre ele. É incrível, vale a pena ver. E a dica bônus para quem ficou até o final é fazer compras por aplicativo. Mas não qualquer aplicativo, porque tem o problema das sacolas plásticas quando entregam. Eu utilizo a Corner Shop. Os preços não são mais caros do que é o mercado, os entregadores são super atenciosos e o melhor de tudo é que eles entregam as suas compras em sacolas de papel reciclado e que ainda são recicláveis. Ou Seja é perfeito! Ó, oh, Corner Shop! Podia ser gratuita propaganda, hein? Eu vou deixar um link na descrição para você baixar o aplicativo e ganhar uma entrega grátis. Você pode inclusive utilizar essas sacolas de papel para colocar os seus resíduos secos e assim evitar os sacos plásticos para o seu lixo, como eu falo nesse vídeo aqui. Na verdade, eu devolvo as sacolas de papel para que eles reutilizem outras compras e peço carinhosamente para que o entregador passe as compras para as minhas Ecobags que deixo na entrada da porta tô amando esse aplicativo, a experiência é ótima de verdade. Eu não gasto tempo saindo de casa para fazer compras, ainda mais nessa quarentena, né? Conta nos comentários quais hábitos você já conseguiu eliminar, delegar ou otimizar. E se gostaria que eu falasse mais sobre produtividade e é economia li minimalista aqui no canal. Se gostou, curte, compartilha, segue o canal e ativa o sininho para receber mais dicas para ajudar você, suas futuras gerações e o nosso planeta. Bora mudar o mundo e começar com a gente? Bora. Até a próxima.